Os 5 mil inscritos chegaram. Nesse pequeno vídeo, eu quero apenas deixar registrada a minha gratidão por alcançarmos esta marca especial no número de inscritos. Obrigada a vocês que assistem, curtem, compartilham e comentam aqui no meu canal. Eu estou muito feliz. Muito obrigada.